Taquete. Pergunta curta e grossa. De acordo com observadores da Terra, agora é outro problema, esquece a nada Mas não tem mais que pergunta. Ok. De acordo com observadores da Terra, com que velocidade, em metros por segundo, um relógio em movimento, em movimento atrasaria um nanossegundo ao final de um dia? Ou seja, você tem um relógio, ele está se movendo em relação à terra, você está na terra, ok? Que velocidade que esse relógio precisa ter para você, quando ele parar, falar esse relógio tá... marcou, o meu relógio marcou um nm a mais do que esse relógio aqui. Lembra, né? O tempo vai passar de maneira mais, mais lenta, é Para quem está dentro aqui do referencial de movimento, tá certo? Então, esse relógio vai é marcar menos tempo do que o seu relógio que você ficou na tela. Tá? Quer ficar mais jovem? Sai comendo! É. É, é, é, a ideia é essa. Quer, quer ficar mais lento? Encontraria mais Né? Então, a ideia é que vocês encontrarem qual que é o valor de V. Certo? Para que o relógio tenha um E aí ele tenho sentido, né? Use a aproximação binomial. Só para relembrar o que é a aproximação binomial. Né? A aproximação binomial. eu tenho 1 mais o um número x elevado a n, ok? Se esse x é muito pequenininho, é muito menor do que 1, um, eu posso aproximar esse cara por 1 um mais n vezes x. Isso é aproximação binomial, você tira isso daqui uma expansão em série de Taylor, trunca no primeiro termo e acabou, tá? Mas a ideia é vocês usarem a aproximação de Lorentz. Se você sempre o primeiro passo dizer quem é quem nessa história, quem está em qual referencial, certo? vamos chamar, vamos chamar R referencial de Lorentz. E é o referencial da Terra. Ok? Todos os solos, sei lá, parte tá? Certo? Bom, onde é que eu tenho aí, nesse cara aqui, entra o conceito de tempo próprio. Tá certo? Entra justamente o conceito de tempo próprio. Por isso que eu estava dizendo que né? Parecia que você estava no caminho correto Tá? Onde é que eu vou ter o tempo próprio? Um referencial, o referencial do relógio ou da terra? Relógio. Relógio. Por quê? Porque no referencial do relógio, ele está parado. parado. Lembra do relógio de luz, né? Você tem, aqui, você tem aqui o espelho. Você tem aqui a fonte de luz. O referencial onde a luz vai percorrer a menor distância, né? é no um referencial que está se movimentando em relação à terra. Então nesse referencial aqui, né, eu, tenho um tempo próprio, tá? eu tenho um tempo próprio. Nesse referencial aqui, eu tenho um intervalo de tempo, mas eu posso relacionar esses dois aqui através da Dilatação temporal. Dilatação temporal. Então a dilatação, a dilatação temporal, como o próprio nome diz, ela vai me dizer que o tempo medido em qualquer outro referencial que não seja do relógio vai ser maior do que o tempo que é medido dentro do referencial do relógio. Quem é que conecta esses dois? O gama. E gama é um número maior do que 1, um, correto? Então. Gama é alta. Ok? Nota que eu não preciso nem lembrar da fórmula. Não preciso decorar a fórmula. Eu só estou pegando o conceito de tempo próprio e dizendo, olha, no referencial ideológico tem tempo próprio. E? no referencial dele da parado, então mesmo que o relógio mede a saída e a chegada do fluxo fluido, né, o tempo medido vai ser menor do que em qualquer outro referencial. Okay? Então, eu tiro isso daqui sem nem ter que lembrar 100% da forma, tá? Só usando o conceito. Ok? É... Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber a velocidade ao que, eu, ao que o relógio vai dar, né? Porque o referencial do relógio se move com o relógio. Então, se o relógio está se movendo a velocidade V, essa é a velocidade relativa do referencial do relógio em relação à Terra. Ok? Eu quero ver tal que o tempo medido aqui na Terra. É, tenha se passado um número de a mais do que no referencial do relógio. Certo? É igual então, a delta tal mais um número de 1 Um número né, vai ser delta tal mais 10 a menos 9 nós não vamos desprezar esse cara aqui, certo? O que nós vamos fazer? Agora eu vou pegar a dilatação temporal e jogar aqui. Como eu vou fazer isso? Quem que eu vou botar aonde? Gama delta tal vai ser igual a isso. Gama delta tal você vai jogar no lugar do que eu vou ter. Então, Gama delta delta tal é igual a delta tal mais 10 a menos menor segundos. Tá certo? Posso dividir os dois lados aqui por delta tal. Ok? Esse gama é igual a delta tal mais 10, menos 9 segundos, sobre o próprio delta T. -tá. Ok? Gama, eu sei que Correto? <coughs> Se eu chamar. Essa velocidade aqui vai estar muito próxima da velocidade da luz, vai estar muito próxima de C. Ok? Para ele ter que provar a bola atrasada. Ok? Então, né, eu vou chamar esse cara, então esse cara aqui eu vou tomar ele como muito menor que 1. Aí eu posso usar a aproximação binomial. Certo? Opa, desculpa, aqui é mais, né? Eu estou chamando x de menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso daqui vai me dar. Então, o gama é aproximadamente 1 um mais. Quanto que vale o m? Menos de meio. Menos de meio. De x, Só que x é? Menos 1 um quadrado sobre o seu quadrado. Certo? Então, esse cara aqui vai ficar... 1 um quadrado sobre o seu quadrado. Ah, e agora, eu dou a placa queijo... Na mão. Por quê? Esse cara aqui, eu posso reescrever ele da seguinte maneira. Delta tal. sobre delta tal. Mais 10 a menos 9 segundos. sobre delta tal. posso? Então, posso escrever o meu dano. Hum. É 1 um, mais 9 segundos sobre delta total. Pronto. Esse cara aqui é igual a isso. Esse cara aqui é igual a isso. Vou igual a dois. 1 um mais 10 a menos 9 sobre delta total é igual a 1 um mais 1. E v ao quadrado sobre c ao quadrado. Tá certo? 1 um. Vai desaparecer? Um vai desaparecer dos dois lados, né? Porque é um mais alguma coisa igual a um mais alguma coisa. Então, alguma coisa igual a alguma coisa. Tá certo? E agora, eu vou usar o delta tal. Certo? No delta tal, são 24 horas. Certo? Mas uma hora é são 3.600 segundos. Isso daqui dá da 86.400 <risos> segundos. Ok? Então, o que eu quero? Quero ver. Ok? Então, vou fazer aqui. 10. Então, esse 2 esse vai passar para cá, multiplicando. 2 vezes 10. Sobre 86.400. Ah, 10 menos 9 o quê? né? 10 menos 9 segundos. Tá certo? 2 menos 9 segundos. Isso aqui são 86.400 segundos. O C ao quadrado vai passar para cá. É de V ao quadrado. o que a gente tirou do o que? Um mais? Se eu somar menos um aqui, somar menos um aqui, eu não vou decortar, tá certo? Não, então entende a pergunta. <coughs> Ótimo, perfeito. Ok? Agora é só... E aí, né, a minha dica para vocês é, resista à tentação de meter o dedo nervoso no calculador. Ok? Isso aqui dá para a gente simplificar um pouco. Isso daqui vai ser C. Agora, 86.400, posso escrever isso daqui como 10 a menos 10, correto? 10 a menos 9 dividido por 10 é 10 a menos 10, correto? Né? 10 a menos 10 ao é quadrado de quê? 10 a menos 5. Vai ser vezes 10 a menos 5, raiz de 1 sobre 4320. Ok? Menos. Bom, unidade de velocidade. Né? Seja lá qual for a unidade de velocidade que a gente está dando para você. Metro por segundo, ângulo 2 por segundo, quilômetro por hora, tanto faz. Ok? Esse número aqui não tem dimensão. Esse aqui também não, as dimensões de velocidade estão no próprio C. Ok? E agora é fazer a conta mesmo. Então velocidade é, vamos lá, 1 sobre raiz de quase 1320. Calculador de 0,00 2,81 vezes 7 menos 4. Ah, sim, foi mal. Mas função aí. 2,81 vezes 10 menos 4. Ah, não, eu que tirar a raiz ainda. Ah, não tirou a raiz ainda. Agora é 2. 0. Atenção. Vamos lá. Quanto que, qual que vale isso aqui, então? Já? A raiz a". Zero. Zero. Um, 15, 0, Zero, vírgula zero, quinze. Vinte e um. Tá, dar, não, Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma 10 Certo? Vamos botar zero vírgula zero, Tá certo? Isso aqui. é Quinze vezes dez. A menos três. Vezes 10 a menos 5, vezes C. Correto? Uhum. Então, isso daqui vai me dar 15 vezes 10 a menos 8, vezes C. Agora eu posso colocar o valor de C. Por quê? Quanto é que vale C? 3 vezes 10 a oitava. 10 a menos 8, vezes 10 a 8. Quanto que vale? 1. Hum. Hum. Já sei o que dá. 45. Né, certeza? 3 vezes 8 dá o 9, acho que, 45. Acho que 45. É, não é tão, tão próximo da velocidade do que a gente achava. Ok? A ideia é essa. Nota que eu praticamente com exagerar o aqui. Aqui é tudo bem. Vocês fazerem a coisa literal do que meter tudo no meu celular e depois errar na hora de fazer a conta lá nessa altura. Tá.